Estive a fazer as dobragens, acho que é aqui. Acho que é fazer um golpe aqui. Vamos ver se eu se consigo fazer. Vamos ver, às vezes pensamos que estamos a fazer uma coisa e sai outra. O que também é muito interessante. Vamos ver. Ah, está com bom aspecto. Ah, maravilhoso. Era isto mesmo que eu queria. Vamos agora fazer aqui só o enquadramento o enquadramento para podermos fazer o, o poema e podemos introduzir o poema Vamos ver como é que ficou vamos lhe dar aqui espaço Este se não dermos espaço depois fica muito apertado Ok, vamos lá Vamos ver como é que ficou Eita, eita, eita Ah, maravilhoso!